Pioneiro da Seresta Baile Show do Nordeste Uma história de sucesso É João Dino e Banda A violência e a insegurança que estamos vivendo no Brasil É um quadro irreversível não tem previsão de mudar. Por causa dessa violência que aterroriza a sociedade, eu mudei também. Estou fazendo minhas serestas de preferência nas festas de padroeiros, aniversários de municípios, casamentos, natalícios. Você quer me ver cantando na sua chácara, no seu sítio, na sua casa, no seu aniversário, no aniversário do seu pai, da sua mãe, do seu vô, na reunião de seus correligionários? Ligue-me agora. Se sua família está bem, todos com saúde. Vamos festejar. Ligue-me agora. Eu sou o João Dino. Estou aguardando o seu contato. Porque Margarida é doce. Margarida é tão sincera. Porque Margarida.